Olá pessoal, nessa aula aqui de hoje nós vamos falar sobre distância intra e intercluster né? Só lembrando que essa aula dá uma continuidade aí às duas últimas aulas é, Nós aprendemos na última aula como que a gente consegue fazer esse agrupamento Tocher usando o R né? E lá a gente obteve aqui uma distância intra e intercluster entre os nossos resultados A qual nós vamos explicar o que é essa aula aqui de hoje é, então, nós temos aqui a nossa matriz de similaridade, temos aqui os agrupamentos que foram formados pelo método Tocher, temos aqui a distância intra e intercluster. Né? O que, que seria essa distância intracluster? A distância intracluster é a distância média que a gente tem entre todos os genótipos que fazem parte de cada um dos nossos grupos. Por exemplo, a distância intracluster que eu tenho aqui entre é, dentro do meu cluster 1, né, a distância intracluster, eu vou considerar a média da distância do meu tratamento 1 com o meu tratamento 2, do meu tratamento 1 com o meu tratamento 5, do meu tratamento 2 com o meu tratamento 5. Fazendo a média desses três valores, a gente chega na distância é, intracluster, né, do nosso cluster 1. Aqui, para o nosso... Cluster 2 é o mesmo raciocínio, né? Olha só, tem aqui o tratamento 3 e tratamento 6, né? A distância entre eles é 4,12, então eu já coloquei aqui, ó, 4,12. Nosso grupo 3, ele só tem um tratamento, né? Então a distância entre um genótipo e ele mesmo é zero, né? Então a distância entre aqui no nosso terceiro cluster é igual a zero, né? Porque só tem um tratamento. Distância intercluster é a média né, das distâncias que a gente tem entre os tratamentos que fazem parte de um grupo em relação ao outro. Por exemplo, a distância intercluster né, entre o nosso cluster 1 e o nosso cluster 2 foi 4,18. Esse valor que nada mais é do que a distância do meu tratamento 1. Ou melhor, a média do meu tratamento 1, da distância do meu tratamento 1 com 3... 2 com 3, 5 com 3, 1 com 6, 2 com 6 e 5 com 6. Então, fazendo a média dessas seis medidas aqui de dissimilaridade, a gente chega nessa distância intercluster. Para eu enxergar aqui nessa distância entre meu cluster 3 e meu cluster 1, é o mesmo raciocínio. Né? Nós vamos fazer a média das distâncias que eu tenho do meu tratamento 1 com 4, 2 com 4 e 5 com 4. Fazendo a média, né? chega nesse valor. E por último, né? a distância entre o cluster 3 e o cluster 2, também a gente vai fazer a média. A média né? do, da dissimilaridade que a gente tem entre o tratamento 3 e o 4 e entre o 6 e o 4. A gente chega nesse valor. Vocês viram que quando eu estou fazendo a média, eu não estou considerando essa parte aqui de baixo, porque o que a gente tem do lado de baixo nada mais é do que o espelho do que a gente tem aqui do lado de cima. A gente tem uma matriz simétrica. Da mesma forma né, que os valores que eu tenho abaixo dessa matriz aqui, a intracrosta, né, abaixo da diagonal principal, são os mesmos valores que a gente tem acima da diagonal principal. E esse tipo aqui de informação é muito importante, porque a gente consegue ver quais grupos... né cujos tratamentos são mais parecidos, ou seja, onde a gente tem a menor distância intracluster, quais grupos, onde os tratamentos que fazem parte deles são mais distintos, ou seja, onde a gente tem a distância intercluster e quais grupos que são mais dissimilares. Né? Então, assim, o R é, solta para a gente essa figura que tem a distância intra que tem das bolinhas a distância intercluster fora delas. E o que, que acontece? É, no melhoramento genético, por exemplo, né, quando a gente quer recomendar cruzamentos entre indivíduos, né, entre grupos muito distantes, né, a gente poderia falar que era legal, né, nesse caso aqui, eu fazer o cruzamento, né, considerando é, os genótipos que fazem parte do meu grupo 1 com aqueles que fazem parte do grupo 3, uma vez que eles são mais diferentes, mais dissimilares. Tudo bem? É lógico que tem outros parâmetros que entram né, em consideração aí na seleção de genitores. Mas, de qualquer forma, é né, muito importante a gente saber quais grupos né, são mais parecidos quais grupos são mais distantes. Né? E essas informações que a gente tem aí com é, essa distância intra intercluster, Ok? Então é isso, pessoal. A gente aprendeu algo muito legal aqui. Se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito. E até a próxima aula.